Mano, eu vou chegando aqui rimando Cê sabe que meu truto eu sou suspeito, Porque eu sou FB, cê não sou 2k Mas nessa porra de batalha te assusto Do mesmo jeito, cê entendeu Qual que é essa parada? Vai vendo então meu mano que eu faço na improvisada Porque cê tá ligado que sua vitória Nós embaça sua folhinha não Hoje eu que levo ela para casa Entendeu? Qual é na missão? Vai vendo então, alfa, você não tem improvisação Vai vendo então, moleque, eu acabo Com essa esperança, eu sei que você é alfa Mas acabei com a sua liderança Tem resposta do outro lado, Alfa na voz 30 segundos Vai que vai Yow, Cê me chamou de Alfa Pelos anjos eu sou perseguido Alfa o bagulho aqui eu arrasto com inferno Pode pá, e hoje é a doença interna. Eu sou a febre, eu sou a doença sem vacina E pode pá, hoje tu não mantém a doutrina Você aqui fala muita porcaria E não passa um pingo de informação e teologia Você não tem aqui a cima boa Pode pá, nessa balada você tá à toa Pode pá, aqui eu te mato Destravo a mente desse lock Minha mente te destrava como uma glock Pode crer. <risos> Pela ordem. Barulho para a FBC. Show. Barulho para a Alfa. Ué, <risos> ficou difícil assim, rapaziada. Barulho para a FBC. <risos> <risos> Alfa. <risos> é, depois eu falo com vocês. Jurados em 3, 2, 1. Ah, puta que pariu. Barulho para a FBC. Show. <risos> Legal. Barulho para Aí agora. a Alfa. FBC agora. 2x1, FBC. FBC levou o primeiro. Terminou, volta Alfa na voz. Vai, É quem na voz? Por que isso ficou empate? No primeiro round. Pode ir pra mas nessa parada aqui a rima é tática Você é livro, mas eu sou exatas O bagulho aqui só se afunda E pode ir pra que a poesia minha é mais profunda, mais profunda Se confunde ao sentimento E pode ir pra não é palavras jogadas ao vento Cada verso meu é um monumento E nessa parada aqui não é um estratégia Pode pá, a rima e nessa vez, que sua ideia só é tática, Só parei, eu só tô jogando E nessa parada, chego sempre revigorando Mas aí, pode parar, minha ideia é imbatível Eu tô num outro áudio, eu tô em outro nível oh, esse, hein Você tá maluco, Show! Tem resposta do outro lado, é FBC na voz 30 segundos, vai que vai, rapaziada Vamos abordar, vamos abordar Respeito o beat Ataca o seu gente vamos, oh, oh, oh. vamos oh. Anjo, vai vendo então meu mano, que agora eu vou falando que você é previsível Claro que cê é o anjo caído, cê é o anjo caído pra alcançar seu nível Entendeu? Qual é? Agora eu vou falar Então moleque eu vou falando, tu corre perigo Você quer falar de inverno, é fique o Bem vindo ao inferno Que o FTC agora tem esse abrigo, entendeu? Qual é? Que agora eu vou falar, então pega a visão meu mano Que eu te fato com a faca, porque você quer falar de livro Mas meu é nem por si fez, nunca juro. Pela capa. Só que agora eu vou mandando e pode ir pá e não dá nada a alfa que eu vou te matar. Fica ligeiro. Pode triste. É isso aí, jurados votam em 3, 2, 1. Vai ser o double depois. Pedrinho fingiram demência total. O Gordão 1x0, 1x0 para terceiro round. Vocês votam agora. Barulho para a Alfa! Barulho para a FBC! 2 a 1, FBC, Era. FBC ah, está é. na Agora. próxima!